Olá, sejam todos bem-vindos ao canal O Lombongo. Bom, uh, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o canal. Por ser um canal de finanças angolano, nós preferimos utilizar o nome Lombongo para nos identificar todos. Lombongo significa dinheiro, na língua nacional Umbudo, que é a língua maioritariamente falada pela zona sul da Angola. Para que é que serve o canal? Bom, o nosso canal vai falar sobre investimentos, negócios, empreendedorismo, gestão, nós vamos falar sobre assuntos ligados à literacia financeira, vamos falar sobre esclarecimentos financeiros, tudo e muitas coisas relacionadas ao mundo das finanças. Então, para todos aqueles que estão interessados em saber mais sobre finanças e saber mais sobre como é que funciona o sistema financeiro em Angola. Subscreva-te no canal, ative o sino das notificações, comente, partilhe com os teus amigos, deixe sugestões para temas, para futuros temas, a fim de nos ajudar a crescer. Educação financeira é uma coisa que é muito importante para a vida de todo cidadão.